Boa tarde, meu nome é Carol e eu quero conversar com vocês um assunto que até ano passado eu não, não entendia nada, porque diretamente não me dizia respeito, né? Mas indiretamente sim. Não sei se vocês já escutaram falar a respeito da revisão da vida toda, que é uma contagem a respeito da aposentadoria, né? De todos os brasileiros, no caso. E surgiu o tema da minha mãe, que no caso contribuiu. É, muito tempo, e por conta dessa alteração, ela sofreu uma diminuição no valor final da aposentadoria dela, que quer dizer o quê? Essa revisão da vida toda, ela acontece agora, porque é, ao longo da vida a pessoa contribui, depois no final é feita uma contagem dos anos que ela contribuiu, com, os anos, com o valor arrecadado, né? chegar numa média que é o que ela vai receber todos os meses durante o resto da vida dela aposentada, certo? Então, é, como antes de 1994 tinha muita alteração de moeda, né? A gente não tinha uma moeda ainda estabilizada, então o INSS parou de contar antes de 94 todos os anos de contribuição, só que isso é, prejudica então no caso minha mãe que antes de 94 quando ela trabalhou no banco foi os anos que ela mais contribuiu, depois ela saiu e contribuía pouco, então quer dizer o que? Ela se aposentou com salário mínimo e isso é errado, porque deveria ter feito a conta toda. Então, essa revisão da vida toda surgiu para poder corrigir todos esses erros né, com os aposentados. Só que, como tudo no nosso país é política, e assim, eu, talvez eu não saiba explicar corretamente nos termos jurídicos, porque eu não sou advogada, enfim, mas eu vou explicar igual eu entendi. Né? Quando pega no bolso, a gente entende bem, né? E esse dinheiro é meu e não querem me dar. Então, a gente consegue entender. E aí, o que, o que aconteceu foi o seguinte. Isso aí está para ser votado já desde o ano passado então estão enrolando, enrolando. Eu sei que dos 11 ministros que deveriam votar, né? É, 10 votaram e ficou faltando um. Que foi o, o último que pediu... As vistas lá em agosto, né? Que foi o Alexandre de Moraes. Ele falou assim que ele queria um tempo mais pra poder analisar melhor o caso, pra poder dar o voto dele. Então, isso foi em agosto. Aí ele votou agora na semana passada e votou favorável. Então, quer dizer o quê? É, daria tudo certo, seria corrigido de todo mundo, enfim. Só que pra que ocorra realmente, que fique válido isso, tem um negócio que chama transitar em julgado. Quer dizer o quê? Dá o ponto final que X é lei e tá certo. Só que o que que acontece? Isso ia transitar em julgado hoje e ia dar tudo certo. Só que ontem, aos 45 minutos do segundo tempo, o senhor ministro lá, Nunes Marques, pediu que fosse anulado, que ele queria que fizesse tudo de novo. Porque ele foi um dos que votou contra, tá? Ele acha que... Problema seu se você perdeu lá atrás, então ele acha que está errada, entendeu? Então ele votou contra, então ontem, 11:30 e 30 da noite, ele falou assim, olha gente, tudo isso aí, né? no termo simples para vocês entenderem, olha isso tudo aí, essa votação virtual não valeu, olha, acabou a brincadeira, tá? Vamos se juntar, todo mundo de novo e votar tudo outra vez. Só que isso implica N fatores, N vidas, N resultados porque entra política, entra um monte de coisa. Igual eu entendi agora cedo, mais ou menos assim. Desses 11 ministros, os que votaram a favor foram o Marco Aurélio, que inclusive agora ele já está aposentado, tá? Então, ele votou a favor, o voto dele continua favorável, certo? Depois o Faquin, a Carmen Lúcia, a Rosa Weber e o Alexandre Moraes e o Ricardo Lewandowski que foram os que votaram a favor, certo? Pode ser que agora eles continuem votando a favor, né? Porque eu imagino que se você tem uma opinião de uma coisa que é certa, que a gente tá vendo que é certo. então não tem como você mudar, mas enfim, né? Quem votou contra foi o Nunes Marques, que é esse ministro de ontem que pediu para tudo, vamos começar do zero. Quem votou contra? Nunes Marques, Dias Toffoli, Roberto Barroso, Gilmar Mendes e o Luiz Fux. O que que acontece? Hoje, nós temos dois cenários, né? Vamos imaginar assim, o Luiz Fux, como ele é o presidente lá do STF... Se hoje todo mundo votar de novo, certo? E der 6 é, a 6, porque eram 11, agora são 12, porque o Bolsonaro agora indicou o André Mendonça, porque o, o outro aqui lá aposentou, o Marco Aurélio, né? Então, como o Marco Aurélio aposentou, tem que nomear outro, nomeou esse André Mendonça. Esse André Mendonça não votou em nada, tá chegando agora na história, certo? Só que se o André Mendonça vota, favorável, OK? Dá 7 a 5. Se ele vota a favor, se ele vota contra, dá 6 a 6. Aí precisamos de alguém para desempatar. Se isso acontecesse hoje, com certeza o o Fux aqui, ó, que é o se isso acontecesse hoje e precisasse de um voto de um voto final, o Fux, como já votou contra, sendo presidente, né, que é o presidente que dá o voto em Minerva, imagino, é, ele votaria contra, quer dizer o quê? Que tudo aquilo que a pessoa contribuiu a vida inteira, que, que é o braço do país, né, o trabalhador ali que se ferra, paga, contribui para chegar na aposentadoria ter um, uma tranquilidade, o cara vem e fala, não, não, você não tem direito quanto acabou. Não é assim. Agora, se for lá na frente isso, que agora eu não sei quanto tempo eles vão empurrar, que tipo assim, votou pro zero, tá? Vamos começar tudo de novo, todo mundo vai se reunir, sabe Deus quando, que dia, que hora, a bel prazer, a vontade deles, ou em alguma madrugada, se for interesse de algum, mas enfim. É, se quando forem votar, não for mais o Fux, o presidente lá do STF, e sim a Weber, pode ser que ela vote favorável, porque ela já tá favorável, né? Só que a gente não sabe, pode acontecer muita coisa, pode muita coisa mudar ao longo desse caminho aí. O que interessa é o seguinte, é, nós brasileiros, eu, no caso, só fiquei sabendo disso porque, como eu falei, toca no bolso, né? Então, tocou no bolso da minha mãe, então nós fomos é, perceber, nossa, a gente tá sendo enganado, tá sendo lesado, qualquer coisa do tipo. Só que quantas outras coisas acontecem no país que a gente não presta atenção? Muita coisa, então a gente precisa parar de falar, ai, o país não vai pra frente, não vai mesmo, porque a gente não faz nada. A gente e eu também, né? Então, eu queria falar disso, da revisão da vida toda, assim por cima, é rápido pra gente entender mais ou menos, por isso, é uma votação importante, a gente tem que estar atento, pode mudar a vida de, de muitos aposentados que estão aí sofrendo, gente que às vezes trabalhou lá é, no campo muito tempo e perdeu tudo isso também, gente que contribuiu bonitinho. Antes de 94, a gente não tem culpa que a moeda não era estável, que acontecia muita mudança, que cada dia o dinheiro valia uma coisa, a gente não tem nada com isso. Hoje tem matemáticos, é, contadores capacitado o suficiente para rever, é, refazer essa conta lá atrás. Ah, quanto você pagou na época? Quanto entra hoje? O que não pode é perder, sabe? A gente não pode perder nossos direitos, porque hoje, um país onde tudo é muito caro, um idoso necessita de remédio, alimentação tá tudo caro então, uma coisa boba, a gente viver alheio às coisas, é, interfere muito numa decisão lá na frente. Então, eu postei esse vídeo, não sei se eu soube explicar o que eu quis explicar, mas... É, a gente tem que estar tá atento, cobrar Do presidente, dos deputados, governador, vereador, prefeito Seja lá o que for, cobrar de todo mundo Estar tá atento, é direito nosso A gente exige que seja rápido é, Tem que votar, tem que prestar atenção Tem que saber quem está quem contra, quem está a favor Porque são pessoas que estão é, tipo assim, usurpando um direito nosso né? E isso é errado sabe? Então, vou resumir rapidinho Vai ter a revisão da vida toda já era para ter votado, já era para transitar em julgado, quer dizer o quê? Já era para dar um ponto final hoje. E todo mundo recebeu o que é de direito, que aqui ninguém tá pegando nada que não, não tem direito, tá? Tá na Constituição, tá na lei, contribuiu, tem que receber. Então, eles inventaram isso, porque a moeda era instável. Mas estabilizou, começou cobrado ali pra frente, mas tem que voltar e rever tudo. Eu paguei, é direito meu. Só que o que que acontece? Então, eles têm que votar, a ideia tá lá. Cinco votaram é contra, seis a favor... Então daria tudo certo, o Nunes Marques, né, que é um dos ministros, ele achou contra, então ele votou contra e agora ele no direito dele, nos 45 segundos do tempo, falou, olha gente, essa brincadeira acabou, como eu já disse lá atrás, vamos fazer de novo, tá? Então quer dizer o quê? Com que direito ele faz isso? Sabe, só porque ele é ministro? E as pessoas que realmente necessitam, ele não precisa de nada, porque já tem dinheiro, vai ter uma aposentadoria gordinha, imagino, agora as pessoas não, então vamos prestar atenção, Vamos cobrar quem vai votar, quem não vai votar. O Marco Aurélio aposentou, mas o voto dele continua a favor. Então, quer dizer o que? A gente já começa a nova votação. Quando for marcada isso, tá? A gente já começa um favorável, só que depois temos 11, né? Pra votar de novo. Então, pode acontecer um monte de coisa, tá? Então, eu tô falando tudo isso porque... Ah, mas por que o vídeo? Por que o texto? Quem é você? Não interessa. O que interessa é que a minha mãe ficou viúva muito cedo, sustentou e criou três filhos sozinha, contribuiu para que pudesse ter uma aposentadoria saudável, e olha aí o que acontece, sabe? Então, é, como minha mãe tem muitas outras pessoas, muitos outros aposentados, muitos outros idosos, e para nós mesmo, tá? Porque lá no futuro, é, se continuar desse jeito, nós vamos perder também muita coisa e o que é direito nosso é direito nosso a lei tá aí para ser cumprida é uma coisa que a gente aprende desde pequeno olha tá na lei viu gente olha observa a lei a força da lei não sei o que só que na hora que, que é para fazer valer não vale entra política entra outros interesses entra corrupção e não faz valer o que tem que valer então uma coisa que a gente tem que pelo menos saber cobrar e exigir é se tá na lei é direito nosso direito adquirido não pode ser revertido. Então, é, a gente tem que correr atrás, tem que participar, tem que querer saber, tem que se interessar. Eu confesso que um monte de coisa, eu sou leiga, não entendo nada de um monte de coisa. É o que eu falei. Me interessei agora, fui pesquisar porque eu falei, olha, né, tá errado. E a diferença é absurda, tá? Digamos hoje, minha mãe recebe o salário mínimo, ela poderia estar tá recebendo três salários. Então, é, é uma coisa para se pensar... É uma coisa para investigar, para se instruir, procurar saber, ah, eu não entendo, ai, ah, a Carol explicou lá alguma coisa mais ou menos, a visão da vida toda, vi mais ou menos por cima, não entendo nada. Procura um advogado que vocês conheçam, confia, é, tira informação, pesquisa, procura na internet, é, em site seguro, ou alguma coisa do governo, que apesar de, do governo mesmo, né? Envolver tudo esse monte de coisa, ali instrui, ali fala, é que a gente não lê. Entendeu? Tá tudo escrito, mas mesmo que eles não façam, o que tá na lei tá ali escrito. É que a gente não, não se interessa em, em procurar, né? E assim, é complicado, porque o povo tá desde o ano passado esperando isso, deu tudo bem, tava todo mundo contente, olha, pela primeira vez, assim, né? A justiça vai ser feita, tá, tá, tá, tudo muito rápido. Como alguns outros advogados comentaram hoje de manhã, que isso aí tá o maior burburinho, né? na área jurídica, é, comentaram assim, é, tava bom demais pra ser verdade, né, tava muito, muito docinho, muito bolinho, tava tudo muito bonitinho, que, que ia dar certo, né, então chegou o senhor é, excelentíssimo, bonito, educado, bonzinho ministro, Nunes Marques, e falou, olha gente, não, não é assim, eu quero que junta todo mundo, então quer dizer o quê? Uma consulta virtual na época da pandemia, nossa, pode, né? Você pode consultar virtual, escola, faculdade, funcionou tudo muito bem virtualmente, né? Agora, uma votação que vai favorecer o povo, não favorecer, tá? Que vai dar justiça pro povo, de um direito dele, não vale. Ah, a gente tem que se reunir, todo mundo de novo. Então, na calada da noite, lá bonitinho, onze e meia, né? Acho que não tinha nada para fazer, né? Falou, ai, ah, deixa eu ir lá dar uma votadinha lá, deixa eu embaçar a vida... De várias pessoas, de vários idosos, que com certeza um monte estão dormindo, né? Com fome, outros com dor, porque não tinha nem pra tomar remédio. Vamos lá dar uma atrasadinha um pouco, né? E é assim que o nosso país funciona, né? É, infelizmente, não tem é, compaixão, caridade com o próximo, nada disso. É simplesmente política, eu faço, eu mando, eu posso. Só que, acima da lei do homem, né, está a lei de Deus. Ele sim é a maior autoridade. E... E com certeza não tirar, não permite que aconteçam injustiças, né? Acontece esses trâmites, essas coisas saem do lugar, é, principalmente para as pessoas conseguirem enxergar que cada um tem seu lugar, né? Então, se eu tenho amor ao próximo, se eu tenho consciência, eu tô num, num andar hoje, eu tô num lugar de autoridade, eu tô num lugar maior, melhor. Então por que, que eu não posso fazer o bem pro próximo, né? Por que, que eu tenho que só ferrar as pessoas? eu nem me importo, porque eu não preciso disso, porque se eu sou rico, eu tenho uma aposentadoria boa, ou eu sou ministro, com certeza minha mãe é, vai ter dinheiro, o meu pai também está bem amparado, meus familiares é, estão bem amparados, mas e as outras pessoas? Que outras pessoas? Eu não me importo com outras pessoas, eu me importo comigo. Né? Então, a gente tem sim que se importar com a gente, desde que isso não prejudique o outro. Eu tô aqui. Falando para vocês, para abrir os olhos de vocês. Uma coisa que eu aprendi, uma coisa que eu descobri agora por conta da minha mãe. Então, é uma coisa que é do meu interesse, mas que também é do interesse de vocês. Então, a gente tem que aprender. É do meu interesse? Vai beneficiar outro? Vai me beneficiar? Ou vai prejudicar? Então, é que a gente procure é, se informar mais, se instruir, entender. Participar, eu tenho 45 anos e honestamente, assim, de política, ó, não entendo nada. E com certeza minha geração inteira, há poucas pessoas é, se importaram em aprender é, fielmente, participar e correr atrás. Então, é um erro, é um erro da geração. Então, se a gente puder ensinar nossos filhos a exigir os direitos, a fazer o que é certo, né? É direito e dever, eu vou cumprir meu dever mas eu vou exigir meu direito, que é no caso, a minha mãe cumpriu todo o dever dela, não sei também até se de boa vontade, né, porque é descontado direto do salário, então arrancava isso dela e colocava lá, então quer dizer o okay, quê? Eu não sei se de vontade própria ou por obrigação, mas só sei que ela cumpriu o dever, então hoje eu acredito que ela é, mereça receber o direito, certo? Então... É, me desculpa se eu não soube me expressar bem, mas eu acho que eu tentei na medida do possível passar mais ou menos por cima o que está acontecendo e, e se for do interesse de alguém, a gente corre atrás e brigar e exigir e acelerar isso aí, né? E vamos ver o que que dá, né? e Obrigado e viva o nosso Brasil!